Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, bom domingo, tô gravando isso aqui no domingo, se você estiver vendo hoje, bom domingo. Dá aquela moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. É, batemos 800 inscritos, então, pô, muito obrigado para você que já tá aí acompanhando o nosso trabalho. É, preciso chegar nos mil, pelo menos, então, pô, dá uma moral, se inscreve, compartilha o vídeo, dá aquela força aqui. Vou trazer um padrãozinho hoje bem bacana de dois tiros, próprio dois e meio que nas últimas 12 horas bateu 100%, tá? É, então é o conteúdo que eu espero que te ajude. Antes, deixa eu te falar disso daqui. Eu tô com o meu grupo aqui de máximas e de over 2,5. Então, eu não vou explicar direito com todos os detalhes aqui para vídeo não ficar tão longo, mas o de máximas, ele vai mandar assim, sempre que ele mandar esse sinalzinho pequeno aqui, a gente faz o contrário. Então, under 1,5 um significa que é pra gente entrar no over um e 1,5. É, fora marca não, significa que é pra gente entrar no fora marca sim, beleza? Então, ele manda todos esses tipos de análise de vários mercados. E também manda um sinal de over 2,5. Over 2,5 é para você entrar normal. Entrar no over 2,5 mesmo, tá bom? Mas se você ficar com alguma dúvida, é só me chamar no WhatsApp. Como é que está rolando esse grupo aqui? Está rolando só R$ por. É, R$ para você ficar um mês no grupo e testar o grupo. Depois, se você quiser continuar, é só R$ por ano. R$ por ano. Ou R$ no seu primeiro mês para você testar. Fechou? tá dando muito bom, a galera tá tendo um resultado incrível, principalmente com o um robôzinho de máximas. Máximas é o, é o melhor mercado que tem para gente trabalhar. Bom, dito isto, vamos lá para o padrão aqui agora do Over 2.5 com dois tiros, tá? Primeira coisa que a gente precisa, que vocês precisam, é um site de análise, tá? Não precisa ser esse aqui, esse aqui é o que eu uso. Vou deixar o, o link dele aqui nos comentários. Se vocês quiserem adquirir ele, ótimo, se não, serve com qualquer um, tá? Eu vou desde o começo aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui pra ele. Só para vocês verem a cara dele desde o começo. A gente vai em horários, multi-horários. Eu vou selecionar aqui o mercado que a gente quer operar, que é o over 2,5. Beleza? Resultado FT, beleza. Eu vou mudar aqui para o modo compacto, porque daí vai aparecer o resultado em todas as ligas. E o que a gente vai selecionar como base é o 4 a 2 pro visitante. Beleza? Vocês podem ver que não é um resultado que, que acontece toda hora. Mas quando ele acontece, ele costuma dar green contando dois tiros para cima. Vou explicar com mais calma, deixa eu só mudar aqui. Vou ver 2.5 de novo. Ô, oh, meu site, me ajuda aí. Beleza. Beleza. Então, nossos dois tiros, eles são muito simples. A partir do momento que você achar um 4x2 para o visitante, você vai fazer um tiro em cima e para a direita. Então, vou pegar esse exemplo aqui, deixa eu dar um destaque aqui que vai ficar mais fácil de entender. Então é isso, ó. a gente achou um 4x2 aqui em cima, o primeiro jogo foi 2x0 para o visitante, no segundo bateu over 2,5. Aqui a mesma coisa, a gente achou um 4x2 para o visitante, já bateu na, na primeira. Aqui 4x2 para o visitante, opa, 4x2 para o visitante, bateu na primeira. Aqui também é a mesma coisa, e aqui também, aqui a primeira teria do RED, certo? A gente vem aqui para a segunda, 3 a 1. Então, é óbvio que não é um padrão que se repete muito, mas se a gente tiver essa constância, né, de ficar sempre nessa, nessa assertividade, porra, tá lindo, né? Lembrando que não existe padrão 100% da prova de Red. esse recorte aqui é das últimas 12 horas. Se... é que não vai aparecer agora tão, tão rápido, senão até fazer uma entrada para gente, para vocês acompanharem. Normalmente eu sempre faço as entradas, mas esse padrão é muito, muito específico. Então, por isso que é legal você ter um site de análise, porque se você vem aqui, clica aqui nesse, nesse estado 4 a 2, aparecesse um aqui, ó, aqui ou aqui, que, é que são os jogos que vão começar daqui a pouco, pô, você já sabe que vai ter uma oportunidade, você já sabe que dá para entrar. É, então, é isso. Por enquanto é isso, eu vou tentar desenvolver um robô com esse, com esse sinal aqui, com essa assertividade. Ah, outra coisa muito, muito importante. Eu vou lançar várias promoções, eu lanço primeiro no WhatsApp. Então, meu WhatsApp vai aparecer aqui no vídeo, me dá um oi no WhatsApp fala assim, ó, só quero ficar por dentro das promoções. Não quero comprar nada agora, mas eu quero ficar por dentro das promoções. Manda um oi no WhatsApp, que você vai ficar salvo lá nos meus status. E sempre que eu postar alguma coisa, você vai ser o primeiro a saber, beleza? Esse robô aqui desse padrão, eu vou, vou desenvolver em breve, e assim que eu desenvolver, eu solto ele aqui para vocês, mas lembrando que eu vou avisar primeiro, né, quem estiver lá no grupo do, do... No grupo não, quem estiver lá nos meus status do WhatsApp, fechou? É isso, rapaziada, espero que esse padrão te ajude, aquele abraço, valeu!